coisas básicas que uma pessoa quer fazer em televisão, tipo, e agora tipo entra aqui um clipe, assim, do nosso lado, entra aqui um clipe de não sei o quê, daquela coisa de um, de um gatinho a tocar piano, e não dá, porque é complexo, porque não dá, e ele a regi não consegue lançar, e não sei o quê, e é tudo super rígido. eles As equipas com que eu trabalho, tanto no canal aqui, como no, no circuito são brutais, eles são muito fixos, e eles até, é um, é um habitat muito mais livre até, e muito mais, tipo, de de querer fazer coisas mais fora do que na rigidez dos outros programas, que não se pode dizer palavrões, que não se pode dizer não sei o quê, que não se pode ofender não sei quem, que tem que ser tudo super estudado e programado. Portanto, ali eu sinto-me bem onde estou, nos programas em que estou, porque, efetivamente se há espaço livre em televisão, é ali. Agora, há limitação técnica que eu não tenho em casa, mas porque em casa eu não estou minimamente preocupada com a qualidade, eu não sei que eu faço, o que me apetece, eu corto à talhante. Toma. Não vou dizer. Não vou dizer palavras feias. <risos> Estou a borrifar! E isso é uma liberdade pá, que, que, que a televisão nunca vai ter. Tipo, eles estão sempre aprisionados ao seu mundinho de, de, de técnico, das emissões e de... Não sei, se calhar até conseguem renovar-se. Mas então, para se renovarem, têm primeiro que conquistar uma plataforma de audiência online, que ainda não existe. Mas Eu, eu, não, eu não tenho bem noção, não, não conheço suficientemente do mundo para perceber, mas eu acho que já está a haver muitos cortes nesse sentido. ou seja. Para já funções estão a ser substituídas pela tecnologia, não é? Mas é verdade que a, que a televisão e, e mesmo os outros meios movem pá, movem equipas muito grandes e máquinas muito pesadas que para produzir conteúdo enquanto tal, se cá não são necessárias. Ou seja, às vezes olho para aqueles estúdios e coisas enormes e 70 velhas a bater palmas, será que cresce? tipo Acho que às vezes é preciso parar tipo, mastigar um bocado as coisas e pôr os formatos atuais em causa, tipo... Mas as pessoas depois também, por exemplo, às vezes, a televisão e mesmo a rádio depois tentam reproduzir aquilo que se faz no online, tipo, aquele registro de YouTube que todos fazemos, ninguém inventou a roda, não é? Todos fazemos de, de rapidez e de não sei o quê. E às vezes é forçado, tipo, acho que... É, Nota-se quando há uma vontade de ser jovem. E vamos ser jovens e falar como jovens, e isso é super contraproducente, na minha opinião, porque um jovem olha para aquilo e pensa e de vos não é? marimbar, porque é tipo aquela coisa com as Phil Dunphy, sabem? Do, do Modern Family, que é tipo LOL. Não, tipo, não é mesmo mesma cena. <risos> Portanto, pá, não, sei, não estou a dizer que a televisão está condenada. Acho é que tem que haver um uma renovação clara de mentalidade, tem que haver uma vontade de estar 100% online, sei lá, tipo, porque é que ativei aí ou assim que não produzir uma novela, tipo, só para online, só online, tipo, uma coisa uma mega produção, que as pessoas só podem consumir nas suas plataformas e que essas plataformas sejam o YouTube e o Facebook onde as pessoas estão e não os seus iol.pt super rígidos, que seja uma coisa muito mais democrática. Sei lá, porque é que nenhuma delas ainda pensou num formato de estilo Netflix que faça sentido para cá, de produção nacional? Não sei, tipo, hum, não vejo absolutamente nenhum dos canais generalistas, e os outros, pronto, não, não os conheço a fundo todos, mas não vejo nenhum a ter uma ideia só digital, tipo... Os projetos que estão a chegar agora, mesmo o SMAC e a Selfie, são duas coisas extremamente recentes. Tipo, a sério que isto só existe há uns meses? A sério? Tipo, é o caminho. Mas, tipo, really? Em 2017, lembraram-se, se calhar devíamos estar online, o que é que acham desta ideia super disruptiva que é, estamos online? Bah, pois. Hello! Não é? Tipo, é chegar a uma festa quando ela já acabou. <risos>